Espelho, passo um batom vermelho e vou Siga meu conselho Desligue seus aparelhos Que a nossa hora chegou Você sempre dizia Que a minha companhia É tudo de bom Aproveite essa chance seu alcance